Fala galera, tudo certo? Hoje vamos falar sobre o projeto Bela Hino. Bom, estou aqui no site do projeto, a gente vai estar analisando, lembrando que vai estar todos os links aí que eu analisar aí embaixo para você poder ver com seus próprios olhos. E cara, logo de início aqui pelo meme assim, eu gosto muito de projetos de cachorrinho porque a comunidade engaja bastante, né? Eu já fiz um bom lucro aí com diversos projetos desse tipo e eu sempre tô entrando em projetos desse tipo. E cara, basicamente aqui o Bela Hino então, é um projeto onde você pode fazer swap tem também um marketplace, né, pra você comprar e vender NFTs, também jogue pra ganhar, play to earn, cara isso é muito sensacional, e recompensas de 3% em USDT pra titulares do Bela, então, cara só de você tá com os tokens na sua carteira só de você ter o projeto, ser holder do projeto você ganha 3% aí em dólar, tá ligado? E aqui, cara, se logo de início você já gostou do projeto, já tem a pré-venda aqui pra você comprar, né você já pode estar tá adquirindo pela Pink Sale, já já vou mostrar pra vocês, tá, a gente vai analisar na Pink Sale e aqui tem um contrato, tá, você pode ver com quantidade de holders, o supply e tudo mais, e aqui auditoria é muito importante, o contrato ser auditado, é o mínimo na real que tem que ter qualquer projeto que você entra, então tá aqui Smart Contract Security Audit, Audit Rate Tech pela Bella Ino aqui, Audit Rate Tech, tá? Então tá aqui tudo escrito, vocês estão ligados? A gente já sempre vê isso aqui, né? Então vamos lá, agora vamos ver mais um pouco a fundo do projeto, aqui a gente tem todo o visual, tanto patada de computador celular, então logo de início tá bem bonito, isso aqui é um ponto muito importante, pode parecer simples, mas o projeto está bem feito e tal, já é um agregado né, a gente sabe que tem projeto muito mais feio por aí, certo? E aqui a gente tem o Tokenomics. Então, então o supply aqui total só que eu achei bem alto. Parece que é um trilhão. Mas tem um lado bom que é 25% burn. Então, vai diminuir esse supply aí, tá? E temos aí então 20% que é para pre-sale. 12% é liquidez. Que vai ser travada por um ano. Isso é muito importante também. Apesar que poderia ter mais travado aqui. 20% é para desenvolvimento. 13% vai para as exchanges. E 10% é do time. Mas também é um ano travado, certo? E aqui, cara, que é o grande segredo, como eu falei para vocês. As Taxas que você ganha só de ser holder, tá? Então, basicamente aqui ó, eles falaram 3%, mas acaba sendo mais ó, porque cada vez que alguém compra ou vende, você ganha uma taxa. Então, todos os holders, imagina todo mundo que investiu no projeto, aí uma nova pessoa entra, né, compra o projeto, 3% disso que ela comprou vai ser dividido em todos os holders aí. Então, se tem três holders, por exemplo, seria um por cento para cada, né? Então, todas as taxas, cara, é tanto na compra quanto na venda, alguém comprou 3% é dividido para todos os holders, alguém vendeu ali o token, saiu do projeto, 3%. Da Venda é para todos os holders ali. E além disso, mais um por cento de liquidez que vai ser distribuído. Ou seja, você ganha 7%, você pode ganhar 7% aí mais ou menos em média de taxas por ser holder do projeto. Você investindo no projeto, você ganha já essa porcentagem. E aqui a gente tem um roteiro. Agora a gente está no final de julho de 2022, já teve o lançamento do site, criação do contato, auditoria, Watch paper, pré-venda, o marketing, né, pré-venda da Pink Sale, e lançamentos na Pancake. Então, basicamente, tá nesse final aqui da pré-venda da Pink Sale e no lançamento na Pancake. Já em agosto, já vai ter mais marketing, listagem e mais exchanges, como por exemplo, com o Market Cap e Geek, muito importante, isso aqui dá um baita marketing, baita visualização, o Belo Swap deles, e eles têm uma meta de 0.00001 né, de valor, né, então isso é muito importante quando tem meta de valorização aqui, né, pra gente saber quando fazer o trade. E basicamente eles vão fazendo as mesmas coisas aqui para setembro, né, então marketing, listagem, Trust Wallet também, eles querem ter parcerias, Bela NFT Marketplace, como eu falei para vocês, e aumenta o target aqui, então eles esperam ter valorização, e aí é em outubro mais marketing mais estágio e vai aumentando, né? O jogo para ganhar vai chegar. E aí, se der bom aqui, se der certo roteiro, vai ter uma boa valorização aqui na expectativa deles, além de um novo roadmap que eles vão soltar. Aqui a gente tem um pouco das parcerias também: com Coin, Binance, tá tudo aqui. É, você pode ver com o Capcom e Geek com que eles vão estar tá sendo colocados. E cara, é basicamente isso. Agora a gente vai lá na Pink Sale, ver melhor como você pode participar, se assim você quiser, do lançamento. Então, estamos aqui no lançamento da Bela Inu, né? O lançamento justo aí com auditoria, tá? Então, vai estar tá chegando aqui o lançamento em 2 dias, 10 horas, 57 minutos e 51 segundos. Então isso no momento que eu tô gravando, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas quando você tá vendo, deve estar tá chegando muito perto do lançamento. Ou seja, se você ficou interessado, tem que correr pra estar tá participando, ok? Aqui mostra tudo, é muito importante você olhar, tem aqui por exemplo, fornecimento total que eu falei pra vocês, tem aqui por exemplo, fornecimento total que eu falei pra vocês um trilhão, tem o token da pré-venda aqui que são 200 bilhões, liquidez 117 bilhões, e eles querem captar aqui 50 BNBs aqui, aqui tem um gráfico aqui de porcentagem de PSI, o liquidez é, bloqueado, desbloqueado e queimado, tudo bonitinho, certo? E aqui, obviamente, você pode estar tá adquirindo se assim você quiser, só clicar aqui para conectar a carteira, você pode estar tá colocando aqui a quantidade e tá adquirindo o projeto. Além disso, tem as redes sociais aqui também, como por exemplo, o Twitter. Então, olha só, você pode estar tá acessando aqui o Twitter deles. Cara, todo projeto que eu trago aqui no canal, eu falo para vocês, acessa as redes sociais, vê o engajamento, vê se tem bastante gente é, investindo e gostando do projeto e tira também a dúvida. Não invista em nenhum projeto você tá com dúvida, então tire as dúvidas entra no Twitter, nas redes sociais todas conversa com a galera, conversa com a comunidade pergunta pros devs, tira as dúvidas porque você tem que estar tá com a cabeça tranquilo para entrar em um projeto. Aqui ó, também tem o Telegram mesma coisa, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês mesma coisa cara, vai lá, conversa com a galera tira a dúvida, vê quem é holder, quantos holders vê tudo, muito bem, estuda vai o seu dever de casa para ver se você quer investir no projeto. E é basicamente isso cara, achei o projeto legal, mas obviamente agora você tem que fazer uma análise mais minuciosa né, até porque esse vídeo não é uma dica de investimento, é apenas um conteúdo informativo, educativo e agora você faz a sua decisão, beleza? Tamo junto, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!